Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem rápida de pequenas empresas e nessa aula vou falar para você o seguinte, como que você descobre se um produto vai vender, um produto, um serviço vai vender ou não e diminui o teu risco de gastar dinheiro em alguma coisa que depois vai dar com os burros na água, como que você faz isso? Existe técnica para isso, então vamos lá, vamos aprender essa técnica aqui nessa aula, primeira coisa, quando alguém um consumidor está interessado em alguma coisa, ele não vai de cara comprar um produto, ele vai pesquisar sobre o produto ou até pesquisar sobre a solução. Por exemplo, digamos que eu esteja interessado em é, emagrecer, ok? Emagrecer. E eu vou pesquisar, será que correr emagrece? Será que é só dieta que emagrece? Abdominal emagrece? Sabe que andar de bicicleta emagrece? Sabe que nadar emagrece? Eu vou pesquisar qual a dieta que eu tenho que fazer para emagrecer, suplemento alimentar, tem que comer, o que, que eu não devo comer? Eu vou ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando, pesquisando, só que suponhamos que eu queira emagrecer pedalando, que eu sempre gostei muito de bicicleta e eu agora eu quero pedalar para emagrecer, é um exercício aeróbico, nossa interessante isso, pedalar para emagrecer, eu vou pesquisar no Google sobre pedalar emagrece, andar de bicicleta emagrece, eu vou pesquisar isso e digamos que exista um, quando eu digito isso no google aparece um e-book, um e-book um livro digital sobre como emagrecer pedalando, simples né, e eu olho e falo, interessante isso é uma coisa de graça, é um e-book, é um livro digital gratuito, e-book gratuito como emagrecer pedalando, eu vou lá, clico naquele link, entro naquele, naquele naquela página, e tem lá, ó se você quiser eu posso mandar para o seu e-mail esse e-book, é só deixar o seu e-mail aqui, ou o seu whatsapp, que eu mando o um link no seu whatsapp e você vai descobrir como que você emagrece pedalando, interessante isso, é eu quero saber sobre isso, deixo meu e-mail e a partir daí automaticamente eu recebo no meu e-mail o e-book, e-book eu leio no iPad, sei lá, como emagrecer pedalando, ah, interessante como emagrecer pedalando, vou lá e leio, quer dizer, só que agora o que, que aconteceu? Se você está do outro lado, se você é o dono dessa empresa, que tem o um e-book de Como Emagrecer Pedalando. Você pode ser, por exemplo, o dono de uma marca ou de uma loja que vende bicicletas. Não é verdade? Você pode vender bicicletas para pessoas que querem emagrecer. E ali nesse e-book você vai instruir. Vender é ensinar, ensinar é vender. Quando você vende ensinando ou ensina vendendo, você vende muito mais e ensina muito mais. Porque quando você ensina, você influencia. Quando você influencia, você vende. Então imagina que você tem um e-book que mostre quais são os tipos de bicicleta ideais para quem quer emagrecer. É bicicleta de velocidade? É bicicleta CCzinha, com aquela cestinha na frente? É bicicleta grande? É bicicleta pequena? É bicicleta que tem marcha? É bicicleta que não tem marcha? É bicicleta que para você andar em asfalto? É bicicleta tipo cross, né? Bike cross, acho que é isso, né? Bom, não lembro. Que você anda na terra? Qual é o melhor tipo de bicicleta para você emagrecer? Você vai ensinar tudo isso nesse e-book? Porém, você tem alguns ou todos daqueles modelos de bicicleta que você ensinou no e-book. E ali mesmo, se é um e-book em PDF, a pessoa vai ler o PDF num dispositivo móvel, você pode já colocar o link daquela pessoa clicar e já ir direto para sua página de vendas ou então já ir direto para o mapa ou para um telefone se você quiser essa bicicleta ligue para a gente que a gente vai fazer um preço especial para você, então você já pode ter o produto ou então se você não tem o produto ainda, imagina que você esteja pensando em abrir uma loja para vender bicicletas, você nem abriu a loja ainda, fazer o e-book colocar um anúncio quando alguém digitar coisas como como emagrecer pedalando, então andar de bicicleta emagrece é muito simples e muito barato, muito mais barato que abrir uma empresa. E aí com isso, você vai começar a fazer lista e mais lista de e-mails de pessoas interessadas em pedalar para emagrecer. E aí você vai descobrir: se você com no Brasil inteiro, na sua cidade inteira, você vai descobrir de onde que as pessoas são e aí você vai descobrir onde que tem mais demanda para esse produto. Digamos que você queira abrir uma loja de vinhos. Não de vinhos, eu vou abrir uma loja de vinhos. Antes de você abrir a loja, você pode criar um e-book sobre a harmonização de vinhos e aí você vai descobrir na sua cidade quais são as pessoas que têm interesse em vinhos e você pode descobrir inclusive onde que você vai abrir essa loja caso você mande um brinde para ela, imagina que você manda um brinde e é muito mais barato comprar um brinde, como, por exemplo um abridor de garrafa de vinho ou então aqueles abridores que tiram o lacre da garrafa, um saca-rolha ou então aquele, aquele aparelhinho que você passa o vinho por ele e e tira o ar do vinho, ou bota ar no vinho, não sei que eu não entendo o mundo de vinho, bom então o que você vai fazer, você vai pegar, você vai comprar em lotes na China, você vai comprar um monte e você vai enviar, enviar mesmo pra pessoa, você vai enviar para ela uma coisa física, só que para você enviar uma coisa física de graça, de graça, a pessoa pode pagar o frete, o frete pode custar 4 reais, 5 reais, só para você monetizar isso e pagar de fato o correio. Você pode mandar uma coisa física e com isso você vai saber o que? O endereço dela. Você vai fazer anúncio em toda a sua cidade e você vai mapear onde tem mais gente pedindo pelo seu brinde físico. Onde? Quais os CEPs? E você vai descobrir o seguinte, nossa nessa região aqui da cidade tem muita gente que tá pedindo, tem muita gente que gosta de vinhos. Nessa região aqui tem muito pouca gente, nessa região aqui tem muito mais gente ainda, caramba! Então onde que eu vou abrir minha loja? Aqui na região que tem mais gente que quer. Ou que quer comprar, porque quer o brinde. Por quê? Porque ali tem gente que compra vinhos. Então, quando você usa o marketing digital, quando você usa essas táticas de negócios, não tem como você perder dinheiro. Não tem como. Porque você vai construindo o seu negócio pouco a pouco e com isso você vai melhorando a tua estatística para você descobrir exatamente onde você dá o tiro. Onde que você de fato acerta ali na mosca sem precisar perder muito dinheiro, você vai perder um pouco mas é, na verdade você não vai perder né, você vai aprender, é diferente e aí depois você de fato abre a sua loja no melhor lugar já com lista, que, que agora você tem lista, você tem lista de um monte de gente que pediu aquele brinde pra você e com isso daí você abre a sua loja e com isso daí você já tem essa lista para vender em pré-venda, você já começa no primeiro dia com lucro, já termina o estoque no primeiro dia que você abre o seu negócio, tudo bem? Então com isso daí você não corre nenhum, é risco zero, você vai testando aos pouquinhos e vai aumentando aos pouquinhos essas são táticas de alavancagem de negócios e de minimização de riscos para você testar um novo produto ou para você abrir uma nova empresa, ok? Se você gostou desse vídeo compartilha esse vídeo, se tem alguém que quer abrir uma empresa, que você está com medo se a pessoa está gastando o dinheiro dela no lugar certo manda esse vídeo para ela porque certamente vai ajudar para que ela entenda como que se abre um negócio com o mínimo risco, que você já acerta de primeira, já fica lucrativo desde o primeiro dia. Break-even é dia 1, um, break-even, pronto, acabou, já atingiu o equilíbrio e ótimo maravilha. Então compartilha, pega o link, bota no WhatsApp, é para quem gostei, curtir, marca o um amigo, compartilha, para a gente conseguir é, passar mais esse conteúdo para os donos de pequenos negócios que não tem uma vida digna hoje no Brasil, não tem, não, infelizmente não tem, mas com essas técnicas a gente pode mudar esse cenário, tudo bem? Se você quer aprender mais táticas, estratégias, alavancagem de negócios, faz o seguinte, entra em 8ps.com, o número 8p de paulo, e lá você vai conhecer o meu treinamento que é a imersão 8ps. Treinamento de três dias, 50 horas comigo, apostila. É um treinamento de negócios, tá? É business, treinamento técnico. 50 horas, apostila, para você preencher o teu plano de ação, para você sair na segunda-feira já executando aquilo que você aprendeu e já alavancando o seu negócio. 8Ps.com, vai lá e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço.